Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. O grupo ficaram quatro meses pesquisando e auditando. Qual foi a conclusão de todos? Não teve fraude. É inviolável, a urna é inviolável. Então, que, para que, que você vai duvidar daquilo que é inviolável, daquilo que já foi checado, daquilo que já foi verificado? Há 25 anos que as eleições no Brasil são invioláveis, são com a urna eletrônica e funcionam muito bem. E você faz a eleição de dia, à noite você já tem o resultado da eleição no Brasil inteiro não tem fraude, não existe fraude. Então, por que você vai duvidar disso? Nunca ninguém duvidou e quando houve dúvida, ok, foram auditar. Auditaram quatro meses auditando, trouxeram técnicos dos Estados Unidos, o meu partido, o PSDB, e concluiu que não teve fraude. E agora, esse maluco quer duvidar daquilo que o elegeu. Ele foi eleito com a urna Eletrônica? Eu fui eleito com a urna Eletrônica? Todos os que hoje são governadores, prefeitos e o maluco Lá, do presidente senador, da república, blá, blá, blá, todo mundo. Com, com a urna Eletrônica? Mas e supondo, agora ele quer contestar? Supondo que ele ganha essa briga